Simbora Sessão de cinema Vou aqui por causa do microfone Mano, vou, acho melhor jogar no controle né rapaziada, do que no mouse e teclado Legal, meu controle não funciona mais Ô oh, porra Tava funcionando. Roleta? Se matar um personagem roleta, pode ser. Apertar um botão dar 50 subs. Mano, eu vou reabrir o jogo, peraí. Você tá muito lindo com esse cabelo, obrigado. Tá bonita a pizza mesmo, né? Tá gostosa também. João, quem é essa sua irmã? É? Agora eu tô loiro igual a ele.